Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Leonardo, fui aluno aqui do Instituto Federal do Campo de Capivari e hoje eu vou falar um pouquinho como foi minha trajetória aqui e como está sendo minha vida acadêmica. É, inicialmente entrei no Instituto Federal em 2017 para cursar o curso, é, para cursar, na verdade, né, o curso técnico integrado em informática. É, gostava muito de informática, participei aqui de uma do Instituto Portas Abertas, né, vim aqui conhecer o curso, os alunos apresentaram e foi amor à primeira vista. Assim que eu entrei no instituto, eu comecei a perceber a importância dos institutos federais e a distribuição deles pelo, pelo por todo o Brasil. né? É, acredito muito que o Instituto Federal é sim uma ferramenta muito forte para que a gente possa alavancar o ensino e democratizar o acesso à educação. Vim de família pobre, por muitas das vezes né, foi negado o acesso à educação para mim. Nunca pensei em cursar uma universidade, nunca pensei que passaria algum dia dentro de uma universidade né? Sempre estudei em escola pública, porém, quando eu cheguei aqui no Instituto, isso mudou bastante. Né? A filosofia do Instituto ficou muito claro e eu vivi, realmente, ainda vivo né? as facetas é, de tudo que... dessa visão de educação aberta, inclusiva para todos. Né? E, realmente, é, tive suportes incríveis, professores maravilhosos aqui dentro do, do Instituto, aprendi muito desde disciplinas que não eram tão legais assim mas desde os professores faziam com um que me sentisse acolhido e que eu vese a importância de tudo isso o técnico também é, me ajudou bastante inclusive hoje ainda mais que eu fui para outra área ainda assim eu vejo as relações das áreas que eu acho que são uma das chaves principais do, do Instituto, conectar as disciplinas fazer com que você consiga aplicar isso é, Fiquei quatro anos aqui dentro do Instituto Federal, reprovei no meu primeiro ano, né, não consegui focar, não consegui alinhar minha vida pessoal com a vida acadêmica, é, porém a, a escola, né, o Instituto nunca desistiu, assim, me deram todo o suporte que eu precisava, o suporte psicológico, conversaram com a minha família, minha mãe sempre foi muito unida ao Instituto e eu não desisti, eu continuei e ainda bem que eu continuei. Depois refiz o primeiro ano como se nada tivesse acontecido, foi muito produtivo, fiz o segundo, o terceiro, aí chegou a pandemia, tive mais um ano de instituto, né, quase um ano, porque a gente ficou um tempo parado, e basicamente foi essa minha experiência aqui dentro do instituto, né, e passei direto no vestibular, graças ao, graças ao ensino médio aqui bem reforçado que eu tive, e hoje eu estou fazendo letras, né, licenciatura em letras em inglês na Universidade Federal lá de São Carlos, passei mais em mais sete faculdades, né, passei na Unesp também. É, ganhei bolsas em algumas universidades é, privadas, mas tudo isso graças ao, ao Instituto Federal. Não tive dinheiro para fazer cursinho, também não tive tempo, né? a vida do, do Ifiano dentro do Instituto é bem corrido, né? mas hoje é, eu me vejo apto a estar dentro da, dentro da universidade e acompanhar colegas que inclusive vieram de é, escolas, né? instituições particulares e eu consigo ter o mesmo desempenho que eles dentro da, da universidade. Né? e ocupando lugar dentro de uma das melhores universidades públicas de qualidade, né, da América Latina, inclusive, assim. Isso é graças ao IF e graças à filosofia, né, dessa educação libertadora que a gente vivencia realmente aqui dentro do Instituto Federal. Eu espero que vocês tenham gostado e venham conhecer o, o Instituto Federal, que é incrível, eu recomendo muito.